O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas No 15º ano do Império de Tibério César Quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia Herodes administrava a Galiléia Seu irmão Felipe as regiões da Itureia e de Traconidite e Lisânias a Abilene Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes Foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João O filho de Zacarias no deserto E ele percorreu toda a região do Jordão Pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas e os caminhos acidentados serão aplainados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a As palavras do Santo Evangelho, perdoem os nossos pecados. Amém. Hoje nós damos mais um passo neste caminho em direção à festa do nascimento do Senhor. É o segundo domingo do advento. No último domingo, a palavra-chave foi vigilância, que vem sempre acompanhada da oração. Hoje a palavra que é colocada diante de nós é preparação, que acontece de mãos dadas, que anda de mãos dadas e acontece junto com a conversão mudança de mentalidade, mudança de visão, mudança de postura, mudar para melhor, mudar em Cristo Jesus. A palavra de Deus vai nos falar sobre encorajamento, também sobre esperança. E não se iludam pensando que ter esperança... É ver que tudo está dando certo. pastor um exemplo da vela que não acendia, não é? Ela que representa para nós a luz da fé, unida à esperança, precisa da nossa perseverança, da persistência. Não pense que ter esperança é ver que as coisas estão sempre dando certo. Não, é justamente na hora em que talvez elas não estejam correndo tão bem, nós ainda temos a expectativa de que poderá ser melhor. E é por isso que nós não paramos, é por isso que nós prosseguimos, tentamos com a graça de Deus, não apenas com as nossas próprias forças. Hoje, o profeta Baruque na primeira leitura fala a um povo que estava destroçado, é um povo que agora aos poucos vai recuperando o ânimo, pense só, eles tinham sido arrancados da sua pátria, eles estavam na Babilônia e agora é a hora deles voltarem para casa, é um cortejo de recomeço, de reconstrução, e Baruch fala que o próprio Deus vai aplanar o caminho para esse povo. Todos os vales serão aterrados. Os montes e colinas serão rebaixados para que esse povo possa passar. Deus caminha conosco. Enquanto muitos querem insistir apenas no Deus acima de nós, o mistério da encarnação... Mostra Deus no meio de nós Deus conosco, Deus Emanuel, E nós vamos celebrar esta presença de Deus Este povo do Antigo Testamento Que está agora caminhando para a renovação É um povo que antes disso trazia como que uma veste de luto Sabe aquelas novelas ou séries em que a viúva traja uma veste preta Como sinal da sua tristeza, do seu lamento O povo de Deus hoje é comparado a esta viúva E Baruch diz que é hora de tirar esta veste E revestir-se de um manto, que é o manto da justiça Assumir uma postura mais alegre mas esperançosa, simbolizada pelos adornos que uma mulher pode utilizar nos dias de festa, tal como uma jovem que coloca os seus ornamentos, não é? as suas joias, enfim. Assim o povo de Deus precisa reencontrar este caminho de uma alegria que vem de Deus. Talvez seja difícil a gente falar de alegria no final do ano em que nós vamos celebrar mais uma vez as festas tão importantes para nós Depois de termos atravessado um ano tão difícil, não é? Mas a palavra de Deus descreve esse nosso caminho Um caminho marcado pelo luto Mas um caminho que vai vislumbrando a cada vez mais O Cristo que está conosco E esse Cristo hoje é anunciado por João Batista João Batista é a voz que clama no deserto, ele não é a palavra, a palavra é Jesus. João Batista é só a voz, é o veículo que transporta Jesus. Na verdade João Batista é como um facilitador da missão de Jesus, é ele que apresenta o Senhor, é ele que prepara o caminho. E se no Antigo Testamento nós havíamos ouvido que, Deus preparou o caminho para o seu povo, agora no Novo Testamento, João Batista vai dizer que nós precisamos preparar este caminho. É assim que a graça de Deus acontece, Deus sempre ama por primeiro, Ele sempre toma iniciativa, e Ele espera de nós engajamento, compromisso, participação, Deus não quer fazer sozinho, Deus quer fazer conosco. É por isso que hoje nós vemos que a nossa missão é preparar o caminho do Senhor, é facilitar esta obra que é de Cristo, é realmente permitir que a graça dEle aconteça. O que significa para nós nos dias de hoje? Aterrar os vales, rebaixar as montanhas e colinas. A gente sabe quando há um bairro novo, é preciso fazer todo um serviço não é? de nivelamento, de maneira que aquele terreno se torne também transitável, que ali se possa edificar algo, que aquele espaço seja povoado. Ou enfim, é para a finalidade a qual se deseja, é preciso corrigir o terreno. Quando nós olhamos para as colinas, nós vemos... As lacunas, os buracos que existem, né? aquelas cavidades. Será que muitas das vezes a nossa vida não está assim? Com os vazios, com os buracos existenciais. Tudo isso precisa ser aterrado, precisa ser preenchido. Uma vida de oração, uma vida com mais afeto, uma vida. Uma mais prática de justiça, é assim que a nossa fé se mostra, nós já refletimos isso na semana passada, e mais uma vez nós voltamos a tratar sobre isso, porque é necessário, num mundo de tanto estresse, em que as pessoas estão dando patada umas nas outras, e às vezes justificando né, que isso é por conta do seu próprio cansaço, da carga que está sobre os seus ombros, não é? Urge cada vez mais um tratamento mais afetuoso, mais humanizador. Nós precisamos redescobrir isso. Jesus é aquele que se humaniza. Nós precisamos olhar para o outro de uma forma nova. Se não, meu irmão, minha irmã, nós vamos viver até quando em pé de guerra? Parece que hoje em dia muitas pessoas se acham no direito não é? de vomitarem aquilo que querem dizer e nem pensando nas consequências das palavras sobre os outros. É hora de nós termos a sinceridade, sim, de nós defendermos as convicções, sim, mas nós também olharmos para o outro, não como, desculpem dizer, né? como uma latrina na qual a gente descarrega né, aquilo que não está bom dentro de nós. A gente não pode fazer das nossas relações descargas emocionais. O próprio Paulo hoje na segunda leitura fala ao escrever para a comunidade dos filipenses com afeto. Ele fala da ternura de Cristo, ele fala que sente saudades... Aquele Paulo que corrigiu as pessoas Que muitas das vezes agiu com uma maneira firme quando necessário Hoje ele fala desse amor que tem que crescer O amor é o próprio Jesus Mas de que valeria nós olharmos para o menino Jesus Como aquela criança inofensiva, deitada e dormindo Que é lindinha, uma fofura como os bebês que nós vemos, né? Mas que fica ali, parado. E pouca diferença talvez faça na nossa vida. Não, esse Jesus que nós contemplamos, que nós adoramos, que vem como menino, como criança. Ele também cresce, ele precisa se desenvolver, ele caminha. Ele é apontado hoje por João Batista. E é esse Jesus que tem que crescer dentro de nós. esta presença que tem que se desenvolver dentro de nós. Capacidade de escutar os outros. Capacidade de aconselhar as pessoas. Capacidade de interagir. Não é? Às vezes a gente fala assim, mas eu estou ouvindo o que você está dizendo. Você não para de falar, mas talvez a outra pessoa também queira que a gente se envolva, que a gente quem sabe dê a nossa opinião, que a gente mostre interesse por aquele assunto. E não apenas como alguém que está ali parado, inerte, como que apático. Não, é preciso uma escuta ativa. Da mesma forma, a gente tem que desenvolver a capacidade de demonstrar o afeto pelas pessoas de uma maneira que talvez elas possam compreender Hoje em dia, muita gente fica falando assim, ah, eu não sou responsável por aquilo que interpretam do que eu falei. De fato, tem muita gente que interpreta equivocadamente o que nós dizemos. Prova disso, eu vejo quando eu falo nas homilias, e cada pessoa talvez pegue a mensagem da forma como lhe convém, quando não, até mesmo, né, distorce o que foi dito. Mas, eu sei que a responsabilidade primeira é minha, que comunico Claro que não conseguirei ser responsável por aquilo que os outros entendem Mas eu tenho grande responsabilidade por aquilo que eu falo E da melhor forma, mais clara possível que possa dizer em algum momento O amor também precisa ser comunicado com clareza Às vezes a tua forma de demonstrar amor não seja a mesma forma do outro E não quer dizer que a tua forma de demonstrar afeto seja inválida não, ela está presente, mas quem sabe o outro entende o amor de uma outra forma. Entende o amor através de uma palavra de carinho, entende o amor, quem sabe com uma surpresa, entende o amor com um gesto prático, com um serviço que é feito, entende o amor com a presença, que não é só estar do lado, não é, mas... É estar junto com o outro Deixando um pouquinho o celular, quem sabe Deixando não é algumas telas Estando efetivamente com o outro Preparar-se para o nascimento de Jesus É converter-se também para esta realidade De um mundo mais amoroso Eu poderia aqui falar de conversão Dizendo as mazelas da humanidade e apontando todos os pecados possíveis e imagináveis, não é? Mas hoje vejo a necessidade de falar da capacidade de amar. Porque é o desamor que vai fazendo com que a gente crie montanhas de soberba, de falta de perdão, de comentários inúteis que a gente vai lançando no nosso serviço que a gente não chama de fofoca, a gente chama de falar a verdade, não é? E tudo isso vai se somando e vai até mesmo se transformando numa montanha, uma colina entre nós e as pessoas, numa barreira entre nós e a graça de Deus. Urge o amor, capacidade de colocar-se no lugar do outro, capacidade de ver a debilidade e a fragilidade do outro, capacidade de ver que Deus é, tão poderoso, se fez tão frágil, porque o amor precisa ser visto também com mais delicadeza. O amor se apresenta com muita sutileza e nós não podemos perder a gentileza, meu irmão, minha irmã. Do contrário, nós vamos falar de conversões que são meramente exteriores, que são aquelas que parecem de um cristão verdadeiro, mas que nem sempre evangeliza nem sempre apresenta Jesus. E quando nós pensamos que nós estamos falando a verdade, nós estamos na verdade sendo um empecilho para a graça de Deus acontecer. Olhemos para Jesus, vendo que esta manjedoura é o nosso interior, onde o menino Deus quer nascer, quer crescer, quer se desenvolver e por meio de nós quer falar. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso. Criador do céu.